Eu acho que existe a chance da chave estar aqui. Porque você falou que minha mãe cresceu na mansão eu não. Gente, que isso. Eu acho que foi, foi Amely? Ah, você tá bem, Meli? que foi, Meli? Não, tá eu bem, tô. Que susto! Você teve mesmo a mesma reação mais cedo, não fale isso. Você viu alguma coisa? Não, não. Eu acho que é coisa da minha cabeça é que.